Fala galera, beleza? Tô começando aqui mais um vídeo pra vocês e bom rapaziada O vídeo de hoje vai ser mostrando com a I, né, como que eu jogo um campeonato, uma ranqueada uma clássica, e se vocês quiserem que eu faça isso, no contra-escola de falem aí, eu dei 10 de vídeos que vocês preferem, né? Porque a voz do público é a voz do meu dia Opa! <risos> então, rapaziada, vamos jogar jogo Machigaga Mastigaga, porque o meu PC não é bom, tá? A única coisa de bom que ele tem é um Core 5, que a é, Nintendo tá né? um Core 5. Eu, eu gosto de Drop porque eu não consigo entrar no lobby, eu não consigo nem ativar meu token, se pá, quando eu vou jogar campeonato, eu tento deixar no suave, sem gravar nada, eu fecho tudo, para ver se eu consigo pelo menos ativar o token, mas como o campeonato, a minha line, joga, joga de drop, é melhor eu usar drop também É que eu já fico mais acostumado usando drop E eu não sei usar drop até hoje, rapaziada Enfim, mano, vou estar tá cortando essa parte Pra ir mundo. a gente for pra... Pra gente entrar na partida, beleza? Então vai eu Rapaziada, chegamos aqui, né, mano? demora para É isso aí, é a massa da rapaz. Sustra, Sustra, Sustra, Sustra. Eu espero que esse palco não saiba que eu esteja fixo, senão faz tudo. Eu não atiraria isso aqui Rapaziada aí. clipa, opa, calma aí que a minha vida tá, tá na cidade, opa, o barulho de mina, tomara que o cara não me mate pra não perder o vídeo Clipa! clipa, clipa, <risos> eu jogo muito de pistolinha tá legal pistolinha em, em geral arma lado, <risos> olha eu era craque com essa arma aqui mano que isso trava demais beleza mano tipo eu que tem uma diferença tá ligado porque eu convivo isso assim, todo dia você provavelmente deve estar tá chocado tá ligado as únicas coisas que não trava desse jeito quando eu jogo é SS é, rank é, é, é, é, tá ligado então, tá vai fazer Filho de um Ah, dois de sabia, que Eu ia morrer sem saber literalmente né? vou levar os carro não Vou levar, carros, não, vou levar 14 não Vocês podem xingar fad, Tadinho hum, Ah tadinho tá Tadinho tá Eu sei que isso é errado mas pô gente Olha os botes que colocaram na partida mano Eu quero ver os botzinhos eu quero saber dos botes na.. No. No top 10 aí. É Se que eu quero ver os botzinhos. quase pelado No game, rapaziada, pelo amor de deus Não vou levar também carro, vou levar m 14 Não, vou levar carro não, Nossa, não Quando vejo uma alpe não mão coça pra pegar Só que eu esqueci que eu não posso mostrar de alpe Tipo, eu posso jogar de alpe fora do campo ou quando meu amigo não tá no squad, tá ligado? quando a gente treinar pro squad Parece que eu não vou jogar de alp tá, tá. meu amigo também, ele joga de alto com outra arma, para ver se ele aprende a jogar com outra arma ele é bem bootzinho mesmo, sabe? Para que não conhece é o problema do xj eu depois eu vou ver o nome do canal dele, sabe? vou deixar na descrição sabe? como é que joga demais Chama ele de reporteiro Mas antes quando ele jogava no J1 Mano, o moleque jogava no J1 Mini Mano, esbagaçado, cara Aí seu ó, o J1 Mini Quebrou, aí ele foi Aí voltou com o nome de reporte Tá ligado, meu piva e como vocês conseguem ver na internet também. Não é a das melhores do supercaio. Preference que pai. fazer ó, aqui, ó, pá, eita. Fazer aqui, ó. <risos> Olha. Yeah. Não, não, não. Mano, <risos> trava demais, cara. Trava principalmente desse jeito quando eu tô gravando, tá bom? Mas trava é quase isso, tá ligado? Pode ter acabado. Opa! Esse aqui meu amigo então é.. Tava fugindo de alguém, né meu parceiro? Quem era? Alô? Mano, era alguém. Maluco tá rajando jogo do outro. Opa, mata tá ali, tropa. Tem três jogos. Já cumpre assim. O cor. Pera, pera, mano. Se você também viu isso, velho. Coloca aí nos comentários, mano Na moral, só quem viu, viu Cara, o maluco ele deu um, uma, um tirão de SVD E eu joguei pra trás E tipo, jogou na minha, minha katana, velho, meu Deus Tá bom, tá bom, Bota aqui, tchau Tá travando é tudo, mano Mano, essa CD tá escuta, pai Mano, para de travar, para de travar, pelo amor de Deus Faz, mano, vou, vou abandonar. Vou abandonar esse vender. Vai pai, faixa. Ah. espaixa. Tu olharam, um cara? Não, tipo, rapaz, por mais que caia a. Ah, Ó, oh, tá vendo? Eu já usei meu top, pá. Só tem quantos kits tem três kits três kits quatro vivos é, é um pouquinho kit se pá eu não vou encontrar ninguém por aqui por enquanto vamos olhar agora tinha que ninguém Ó, oh, ninguém na guaritinha, nada, pá que não tem ninguém na guaritinha, ó. Oh. Oh, só o crone, só o crone pra fora. Não vai, vai ficar vermelho. Opa, ficou vermelho ali. Eu vou brincar não Esse cara é muito alto Nossa mano, eu só tô com medo do resto Do o resto não, dos outros dois não Achei um. Não. Pensei <risos> é que o Mob tava com a luz do gato. Petrol do gatuno. Agora jogando granada dele. Vem um ali. <risos> outro aqui. posso fazer? Eu não sei. eu vou tentar... ...uma de novo. Tem um. só tem Imagina perder esse vídeo, eita Mano, tô sem gelo A que me deu cover. Que isso. Porra. Ah não, cara. Perdeu é, o vídeo, não perdi não. Caso que ele. Nossa. É bom rapaziada. É assim que eu jogo, beleza? É. Bom, você viu ali que no finalzinho que tinha pouca gente, pouca coisa pra renderizar aceitar a safe tava menorzinha Deu para dar uma jogadinha Insana ali, né É... Rapazada, eu consigo dar capa Se eu consigo dar capa com... com os piores periféricos Do mundo, rapazada piores periféricos do mundo Você também consegue, mano Coloca isso na sua cabeça, né Porque eu sou um emulador, que eu sou melhor que você, mano Não é eu sou... tipo Eu tenho um PC, que eu sou melhor que você Não, mano. você... Tá você consegue você consegue ser melhor que todo mundo só basta você ter fé cara beleza então quando alguém fala que você não consegue o que você o que você é tipo você é ruim você é fraco Seu pc Seu, seu pc seu seu latrava tá ligado mano é tipo eu, eu sei que eu sou emulador mas a minha maior inspiração é um é o um dream Ride dream ride dream? Dream High, né, Sonho alto Porque... Mano, o moleque, ele, tipo, saiu do J2, tá, saiu do J2 com Redmi, tá, e tal Isso é muito bravo, mano, e ainda vai comprar um PC, tá, ligado? Mano, é incrível, mano, esse moleque, beleza, esse moleque tem futuro pra caralho, mano E, tipo, e a minha maior inspiração pra mim jogar bem desse jeito é o meu amigo, velho e vai estar tá também o link na descrição vai estar tá os dois links na descrição o canal do meu amigo e o canal do o canal do Lucas, né o reportei ou jo... o próprio já chegou canal. a hora solta o som então rapaziada ó, como o Alok que falou chegou a hora chegou a hora solta o som